Bom dia a todas e a todos. É, nossa conversa hoje, então, vai ser sobre a visita do presidente aos Estados Unidos. O senhor sabe que a, essa agenda externa do presidente Lula em seu novo mandato começou bem intensa, já tendo visitas à Argentina, Uruguai, participação na CELAC. O chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, esteve em Brasília agora no último dia 30. Sobre o programa da visita, é, ó, ainda estamos ultimando os, os aspectos do acordo, alguns elementos do acordo, então pode, podem ocorrer mudanças até o último momento, mas o encontro é, na Casa Branca entre os presidentes deve ocorrer na tarde do dia 10, nessa sexta-feira. A programação da manhã ainda está de, é, por ser definida, é, mas é possível que haja contatos com a imprensa americana, alguns parlamentares e outros interlocutores. Ele irá acompanhado da primeira dama e de uma delegação ministerial, cuja composição é, também ainda está em, em processo de definição. Acho que o principal elemento a, a destacar dessa visita é o seu caráter político, a, a simbologia de, ser, é, de ocorrer é, logo no início do mandato é, do presidente Lula. O, os senhores sabem que já imediatamente após a, a vitória no segundo turno, ele recebeu o convite é, do, dos Estados Unidos para essa visita presidencial. Então, é uma oportunidade para o um encontro entre os dois líderes, eles terem esse contato pessoal. O senhores sabem como é que é importante esse contato no mais alto nível para dar um impulso e uma direção... A, a relação. Então, acho que o, o principal aspecto a reter aqui é essa oportunidade de interação e engajamento entre o presidente Lula e o presidente Biden é, na, na Casa Branca como um principal, um aspecto central da visita. É, o senhor sabe que eles também já falaram o telefone por duas vezes, em outubro, após a vitória, e no dia 9 de janeiro, onde é, um após os, os ataques à, à Praça dos Três Poderes. Então, essa visita tem o um sentido também de retomada das relações bilaterais, a gente pode fazer um paralelo com, também com a visita à Argentina, uma relação é, que esteve um pouco em banho-maria, é, desde a vitória do, do Biden. É, claro, uma relação da, da importância dos Estados Unidos, também o mesmo argumento que eu utilizei para falar sobre a visita à Argentina, uma relação que, que não para, tem uma de, é possível que isso ocorra, mas... Claramente há um, um potencial enorme a ser aproveitado e um elemento a, a ter presente também é que no ano no ano que vem em maio essas relações as relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos é, comemoram 200 anos então acho que esse é um marco importante então, uma acho que essa essa efeméride vai galvanizar os esforços é, nessa retomada há uma perspectiva é, de reativação e atualização conforme o caso da, da institucionalidade da relação né? é uma relação que conta com muitos foros para avançar plano comercial, plano de direitos humanos meio, na parte do meio ambiente então a ideia de retomar essa institucionalidade, reativar esses vários foros também é, estabelecer um cronograma de troca de visitas entre as autoridades para dar um, um impulso essa relação que os senhores sabem é muito abrangente, envolve muitos temas. Um, alguns elementos também importantes nesse, nesse cenário é que há é, pouco chegou, no dia 1 chegou a nova embaixadora dos Estados Unidos ao Brasil, e há a pouco a, nós tivemos a, a nova embaixadora do Brasil, nos Estados Unidos teve seu agremã é, concedido. Então, são... E outro aspecto relativo ao, ao gênero, que eu acho que é um aspecto é, auspicioso, é, houve também um contato telefônico no último dia 19 entre a secretária-geral do Tamaratia, a embaixadora Maria Laura da Rocha, com a sua contraparte, vice-secretária de Estado Wendy Sherman, as duas pela primeira vez é, nesta posição, como mulheres, nessa posição... É, de, de, segundo, o segundo cargo mais importante então, pela, segunda, pela primeira vez, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil Há uma mulher é, na, na, no segundo posto mais importante da, da diplomacia Alguns temas vão estar no centro né? Isso já, já vem sendo destacado pela imprensa Mas é importante é, destacar que o tema da democracia, dos direitos humanos e do meio ambiente e mudança do clima estarão no centro dessa agenda. Ah, o, todos terão acompanhado a postura do governo norte-americano e também do, dos parlamentares, a sociedade como um todo, em apoio à transmissão democrática do poder aqui no Brasil e a postura também muito ativa é, do norte, dos norte-americanos, logo após os ataques do dia 9 de janeiro. Os dois países experimentando desafios é, é, semelhantes, né? é, uma preocupação comum com o tema da radicalização, violência política, com o tema do, do, do uso das redes para a difusão é, de desinformação, para discursos de ódio então é, as duas principais democracias do mundo se reunindo os dois seu, no, no seu mais alto nível é, acho que será uma, será uma oportunidade é, ímpar para que elas enviem uma mensagem os dois líderes enviem uma mensagem de forte é, apoio a, a, a processos é, políticos é, dentro do sem recursos a extremismos a violência e com o um uso adequado eh, das redes sociais, das plataformas de mídia social. No tema dos direitos humanos, há também uma, uma, um interesse em, em impulsionar essa agenda. É, um aspecto que, é, que foi também destacado na posse presidencial é que a, a enviada especial do governo dos Estados Unidos para a, a posse foi a secretária do interior, Deb Haaland, que é precisamente a responsável pelo desenvolvimento das políticas para povos indígenas. E ela, na, na ocasião, teve um encontro com a presidente da, da FUNAI. Então isso, então, isso já é um prenúncio de, um, de, um, de uma vertente que se procurará dar destaque é, na, na, na visita. E nessa nova fase do relacionamento. Meio ambiente e mudança do clima também é, já... Já na fase prévia à, à, à posse, a né, participação do presidente Lula na, na COP27, o encontro com o John Kerry, então já já sinalizando o objetivo de dar um impulso especial a essa relação. E aqui há uma questão importante do Brasil é, se apresentar novamente como um, um ator muito ativo nessa agenda ambiental. É, comprometido com, com suas obrigações é, nessa área, com uma, uma, uma, uma reativação dos instrumentos é, para a proteção é, ambiental no Brasil, mas também buscando o engajamento dos países envolvidos para o cumprimento das suas obrigações em termos de financiamento para mitigação, adaptação climática. Então, essa, esse, essas duas dimensões de um Brasil comprometido com a agenda, mas também... É, querendo engajar os demais países para o um cumprimento equilibrado das obrigações nessa área. O tema da transição energética também deverá é, receber um, um, um papel importante. O, aqui há uma dimensão muito clara, de um potencial muito claro de cooperação em termos de energia eólica, em termos de hidrogênio, em termos de combustíveis sustentáveis para aviação, já se dispõe de uma, uma institucionalidade nova, existe um diálogo que foi há pouco instituído da indústria de energia limpa com envolvimento do setor privado. Eu acho que nessa agenda ambiental, energética, há essa dimensão de preocupação, claro, com a conservação ambiental, mas é, isso está intimamente ligado, a gente não pode é, dissociar de um esforço de reforço das parcerias econômicas, tecnológicas, para é, avançar, é, interesses também é, nesta área de desenvolvimento sustentável, né? o desenvolvimento sustentável conjugando essas duas dimensões do crescimento econômico, bem-estar social e, e, e a conservação ambiental. Como não podia deixar de ser, comércio e investimentos também é, são um foco é, de particular e atenção, e aqui o, o objetivo é a gente procurar focar em resultados concretos. Né? O... o os Estados Unidos é o nosso segundo parceiro comercial, principal destino dos nossos produtos industrializados, é principal fonte de investimentos é, é, do Brasil, é, de investimentos no Brasil, de investimentos externo direto. Aqui a, parceira, a articulação com o setor privado é muito importante, a atuação da nossa Apex e quero destacar aqui o papel muito ativo da Amcham e do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos, que são atores muito importantes e que têm que estar engajados é, nessa, nessa nova fase. E aqui e isso é, é tão, tão mais verdade quando a gente considera um tema que tem recebido é, cada vez mais atenção, que é o tema das, da integração das cadeias produtivas. Os, é, todos terão presente que, em função dessas, da crise da pandemia, o conflito na Ucrânia, tem havido uma, uma tendência, um movimento de maior regionalização é, das, das cadeias de suprimento, né, um movimento que aponta nessa direção para que os países não fiquem tão dependentes das fontes de abastecimento global, que vocês viram as dificuldades decorrentes quando o acesso a vacinas, a insumos, a vários tipos de equipamento durante a pandemia, e agora os problemas de segurança energética e alimentar em decorrência é, da, da guerra na Ucrânia. Então, trata, os Estados Unidos estão colocando é, pesados investimentos para impulsionar o seu setor é, energético, o seu setor de é, semicondutores. É, há, por exemplo, é, se você somar os valores aqui desses instrumentos, chega, chegam a valores de 2 trilhões de dólares. É claro que há uma perspectiva de, de de fomentar, de industrializar os Estados Unidos, mas esses instrumentos e nessas políticas dos Estados Unidos, em matéria é, de declarações, tem dito que querem também é, produzir externalidades positivas aqui para a região, mas, em primeiro lugar para o México, mas também para a região. Então, trata-se da gente é, engajar os Estados Unidos em processos concretos para implementar essa política. Então, o Descendo em uma questão muito concreta, a, o Chips and Science Act, que é essa, esse, esse, essa lei para fomento da indústria de semicondutores nos Estados Unidos, tem uma sessão de recursos destinadas a parceiros externos. Então, é, trabalharemos para que o Brasil possa ser um dos beneficiários para, por exemplo, na área de, de semicondutores, já há um diálogo com o setor privado. E é possível que algumas fases dessa cadeia de semicondutores possam ser alocadas ao Brasil. É uma, é uma cadeia muito é, avançada. E algumas cadeias que, que, como na parte de segurança, na parte de... de tem umas substrate que são uma, uma espécie de base onde se colocam os chips, mas já, já há um, um começo de discussão e que trata-se então de procurar é, dar tração a isso e, e, e continuidade. O tema da defesa também é muito importante na, na relação, a uma, já uma grande histórico de, de articulação entre as, entre as forças dos dois países, há um interesse muito grande do, do Brasil também ter acesso ao mercado de defesa norte-americano, ampliar esse acesso e ter uma atuação conjunta também em terceiros mercados. É, não, a gente não pode deixar de ressaltar A, o, a importante Relação humana né, que, que caracteriza essa, essa, essa, esse, esse, essa, esse relacionamento Com os Estados Unidos é, é nos Estados Unidos onde a gente tem a, a comunidade maior de expatriados São quase 2 milhões de pessoas E é a nossa maior rede consular São 10 consulados E um vice-consulado em Orlando Então esse, esse é um tema que também não podemos deixar de ressaltar, e como dois líderes né, de alcance regional e global, os temas também da agenda externa, aqui na América Latina e Caribe, também no plano mais global, vão, estar, vão ser parte integrante dessa discussão entre os dois líderes. E eu acho que um tema, por exemplo, importante é, é o tema... Do combate à fome e à pobreza, é, que, que anda um pouco é, esmaecido na agenda, mas que o Brasil, por exemplo, agora, no próximo ano, assume o G20, a presença do G20, e, e quer colocar esse tema no centro, é, novamente, no centro do debate é, econômico mundial. Bem, acho que essas essa, são. Não sei se. O, o Iberê que sabe tudo aqui, eu e eu, o eu, eu Rodrigo aqui, que seguimos as orientações dele. Mas eu acho que é isso. Obrigado. É, obrigado, embaixador. A gente, por razões de tempo, pode abrir para umas cinco perguntas aqui. Então, pedir ajuda no colega é Maurício para passar o microfone. É, eu vou pedir só que se apresente o jornalista, o meio que trabalha, para fazer a pergunta. É, bom dia, Murilo Camaroto, do Valor Econômico. Gostaria de fazer duas, mas como estou limitado, vou fazer uma apenas para deixar para os colegas. É, eu queria saber qual que é a posição do governo brasileiro e do, do Itamaraty com relação ao, aos balões chineses que foram identificados tanto nos Estados Unidos né, como um na Colômbia. É, se isso pode ser o tema de alguma conversa também do presidente Lula na visita a Washington. Obrigado. Olha, você não vai gostar da minha resposta, mas é esse tema não integra a pauta das discussões com os Estados Unidos. Bom dia, embaixador. Bom dia, conselheiro. Bom dia, embaixador Rodrigo. É André Espegariol, do New York Times. Ah, o senhor acaba de mencionar que o Brasil pretende ampliar seu acesso ao mercado de defesa norte-americano. E para isso o Brasil precisaria flexibilizar sua posição com relação a fornecer armas para a Ucrânia. Esse tema está na agenda? Olha, você está colocando uma coisa muito específica. Eu acho que a esse momento, é, eu, eu procurei ressaltar essa dimensão política dessa, dessa visita. Então as coisas talvez não sejam colocadas de uma forma tão explícita assim. Então acho que há, uma, há um objetivo de apresentar esse objetivo, estabelecer uma dinâmica, por exemplo, a um, a um mecanismo de diálogo 2 mais 2. Então, acho que o, essa visita vai ser mais assim de um resetting da relação, de estabelecer, é, prever uma, um, um calendário de trocas de visitas, reativar as reuniões, e aí vão sendo discutidas as questões específicas. É, mas, certamente, um tema que, que vai estar no, no plano de defesa é que hoje, para você participar de compras públicas é, do Pentágono, é preciso você ter uma a partir de uma, uma empresa americana, pelo uma, uma, algo estipulado pelo Buy American Act e há alguns países que obtêm uma flexibilização em relação a essa exigência acho que isso é um tema que que poderá estar na pauta em relação à Ucrânia olha, esse é. tema não, é, não não tenho presente especificamente nessa não discussão tá. da defesa a nossa parte não está Existe uma previsão de conversa sobre o plano? Não. A, a questão da Ucrânia é num, num plano mais geral. Isso tem, a, tem até é, o próprio o próprio presidente Lula em rede social já disse. É um, é um tema é, e aqui eu já aproveito. Acho que talvez haja uma pergunta nesse sentido, mas eu não vou além do que o, o, o presidente Lula é, já falou e já já foram dadas entrevistas a respeito. É, é o Brasil, é, pelo seu perfil, é, procurar explorar o, o caminho do diálogo entre as partes para tentar uma solução, é, tentar um encaminhamento de, desse tema, é, em, em, em que aproveitar a, a possibilidade de reunir um grupo de países que não estejam diretamente envolvidos no conflito que procuram, procurem trabalhar para criar condições para que o quanto antes se cessem as hostilidades e as partes possam se sentar para discutir o, o caminho da paz. É, é uma forma é, do Brasil, associado ao seu perfil específico, tentar contribuir para um tema que preocupa a todos. Bom dia, embaixadores. Bom dia, conselheiro Simone Iglesias da Bloomberg. Como centro é, da discussão entre os dois presidentes está a democracia, a gente tem o ex-presidente na Flórida de férias, aplicando para visto, é, fazendo palestras ah, organizadas por organismos de extrema direita, isso é, o presidente inclusive vai encontrar congressistas democratas que estão pressionando o governo Biden para de alguma forma o ex-presidente Jair Bolsonaro é, deixar os Estados Unidos. Isso cria algum certo tipo de embaraço para o governo brasileiro e isso entra na pauta entre, entre os dois presidentes, a permanência ou não do ex-presidente dos Estados Unidos? Obrigado. Olha, neste momento o que eu posso dizer para você é que trata-se de uma questão migratória, a situação da entrada e permanência é, do ex-presidente Bolsonaro. Isso é um assunto que tem que ser visto junto às autoridades americanas. Agenda, ups, na agenda ambiental, concretamente, o que o Brasil espera, o governo brasileiro? Vocês vão pedir aos Estados Unidos, talvez, participar, contribuir ao fundo amazônico, como outros países estão considerando? Olha, eu acho que há, há muita abertura é, para para tratamento do tema da ambiental, mudança do clima, a, a pauta também de transição energética. Acho que são dois atores que têm um papel importante para a mobilização da comunidade internacional em favor dessa pauta. Eu acho que é um, é um momento também para reafirmar e, e colocar de uma maneira muito clara a, o compromisso do Brasil com, com, com essa pauta. Há uma dinâmica também é, de fortalecer parcerias tecnológicas e econômicas. E é, eu acho que há abertura para discutir várias, várias maneiras de, de impulsionar essa agenda. O, a questão do, do fundo Amazônia, eu não sei se, se é um tema é, que será tratado é, na ocasião, mas não, não, não é possível que se, destaque, que se destaque alguma conversa sobre esse assunto. É, pessoal, última pergunta. Marcelo Hesch do Inforrel. No dia 27 de janeiro, os Estados Unidos lançaram a Parceria das Américas para a Prosperidade Econômica. Esse é um tema que interessa muito ao presidente Lula, ele falou na Argentina com o presidente Fernandes a respeito, e haveria a possibilidade de ele pedir o ingresso do Brasil, seria no segundo grupo, né? o Brasil está fora do primeiro grupo, junto com a Argentina, para ingressar nesse, nesse, nessa iniciativa. Queria saber se existe alguma coisa concreta a respeito. Com relação ainda à Amazônia, é, o Brasil está com a questão dos garimpeiros né, na, na região, isso tem sido acompanhado também por Washington, mas existem 600 mil índios que são garimpeiros, que estão denunciando que, na verdade, a retirada da região é para que empresas, especialmente dos Estados Unidos, assumam esses garimpos. Esse é um tema que também será tratado pelos dois presidentes. Muito obrigado. Obrigado. É. Olha, eu colocaria de uma outra maneira essa questão de parceria é, para a prosperidade das Américas. Eu cheguei a participar da, do processo de preparação é, da Cúpula das Américas em junho do ano passado e, e esse tema foi lançado pelo presidente Biden oralmente no, no, na abertura. Isso não tinha, não tinha sido colocado no papel e teve agora esse desdobramento é, no contexto, no início agora do ano, com essa declaração entre algum um grupo, um grupo pequeno de países é, na matéria, é, que, que assinou essa declaração com os Estados Unidos. O que eu, tenho, o que eu acho que é importante, assim, não, eu, eu não diria que o, o, o presidente Lula tem interesse em aderir, eu não, não, não, não, não ouvi ele, ele, ele fazer essa declaração é, em nenhum lugar, mas o, o que eu acho que o que está por trás... É, para mim, o que eu acho que é o mais importante a reter é o objetivo que possa se desenvolver uma agenda econômico comercial dos Estados Unidos com a região. Isso é uma, é, uma, é uma linha que o Brasil já adotou na Cúpula das Américas do ano passado e eu imagino que vai ter continuidade e vai até ter reforço. Então, a própria ida do presidente Lula agora aos Estados Unidos é no sentido de passar uma mensagem clara de que é, é importante esse momento político, né, de realçar as convergências em torno de democracia, direitos humanos, essa pauta ambiental, mas também é um interesse muito claro de colocar essa relação a serviço dos nossos interesses concretos. Isso numa perspectiva Brasil com os Estados Unidos, mas também queremos uma pauta concreta, uma agenda concreta de relação dos Estados Unidos com a região, algo que tem sido prometido, e essa declaração... É, para a Prosperidade das Américas aponta nessa direção, e nós estaremos claramente abertos a participar dessa iniciativa, é, e, mas vai ser importante conhecer quais são o, a, a, a, qual é a substância é, dessa parceria e o, o aporte que ela poderá dar para o desenvolvimento da região, para o crescimento do comércio e dos investimentos. Bom, gente, acho que a gente está encerrando aqui esse briefing. O é... senhor poderia só expandir um pouco no específico em relação a esse diálogo que vai haver sobre extremismos, redes sociais e democracia, Em um pontos concretos desse diálogo? Olha, eu, eu nem tenho condições, acho que isso vai ser ali entre, entre eles. Eu não sei se vai haver, é, se, se poderá dar origem a algum diálogo mais estruturado sobre essas questões. É, essa questão da, é, das redes, por exemplo, é, mas eu, eu não tenho, não tenho é, nenhum elemento concreto e também não daria um spoiler para você agora sobre isso. É. <risos> Embaixador, só uma pergunta: Algo da Band? A, vai ter também, o presidente Lula chegou a criticar recentemente o um lugar nos Estados Unidos para o BNP, como as relações com o Cuba, com Venezuela. Isso vai estar na pauta, por exemplo, pretende começar a falar sobre isso, sobre o Olha, eu acho que é, é bem possível que esse tema surja é, na, na conversa é, sobre os temas regionais. Essa é, essa mensagem já já foi clara na participação do Brasil na CELAC, né? a própria declaração da CELAC já atualiza a posição do Brasil em vários aspectos. Então, eu acho que é, é bem possível é, que o que o, o presidente Lula assinale... É, um pouco informe né, o presidente sobre os passos que nós estamos dando, por exemplo, para a normalização das relações com a Venezuela e a nossa perspectiva de favorecer o diálogo, o engajamento, para contribuir é, para que a, a Venezuela, o povo venezuelano, enfrente seus desafios é, e decida sobre os seus destinos.